sabia que jejum e dieta podem prevenir e até mesmo reverter a diabetes então fica ligado aí vamos aprender os alimentos que vão te ajudar nessa terrível doença bom primeiro de tudo eu posso falar por experiência própria aos 22 anos me vi confrontado com polifagia poliúria, polidipsia fadiga crônica ou seja os usuais sintomas de diabetes eu na época não era um garoto de 20 anos, não fazia exames, não ia para médicos achando que eu tinha diabetes. Apesar de nunca ter sido diagnosticado com a doença, eu tinha todos os sintomas da doença. Nunca usei o hipoglicemiante ou insulina, mas ainda assim eu tenho certeza que eu estava pelo menos pré-diabético. Ao buscar como mudar, eu acabei felizmente descobrindo uma dieta crua baseada em frutas e vegetais. Tem quase 13 anos que eu consumo primariamente frutos e vegetais, apenas alimentos crus in natura e todos os sintomas que eu tinha de diabetes e de inúmeras outras doenças, inclusive imunidade baixa, é, inflamações frequentes, etc., desapareceram. Eu mesmo consumindo quilos e quilos de frutos e vegetais ao dia, ou seja, 4 a 5 quilos em média de frutos e vegetais, eu mantenho minha glicemia e todos os outros parâmetros glicêmicos, como a hemoglobina glicada, insulinemia, etc. Né, os parâmetros que a gente usa para analisar se a pessoa está com diabetes ou pré-diabetes. Extremamente saudáveis, perfeitos, longe de qualquer parâmetro de diabetes. Então eu acho que, é, além dos dados científicos que eu vou apresentar aqui, o depoimento empírico vale também bastante. Apesar do que a gente sabe que para o meio acadêmico isso não é o suficiente e a gente precisa ver os dados clínicos. Então vamos revê-los? Primeiro de tudo é, as pessoas geralmente associam fruta a frutose. E isso é a coisa mais errônea possível do mundo. Uma fruta é muito mais do que uma frutose, é, do que só frutose. E ainda assim, a fruta tem quantidades baixas de frutose. Ela é rica em água, vitaminas, minerais, antioxidantes, fibra. Tem outros açúcares além da, da frutose, também tem glicose toda fruta e 5 a 8% só dos açúcares são frutose. Se pegar o mel, 45% dos açúcares do mel, quase metade é a frutose. E os dados clínicos são sempre associados à frutose industrial e não à frutose da fruta, como a pesquisa mostra. A ingestão diária de frutose industrial e não da fruta é um fator de risco metabólico e a severidade da fibrose de fígado em pacientes com hepatite crônica C. Ou seja, as pesquisas mostram que a frutose industrial tirada do xarope de milho, né, a high fructose corn syrup, como é chamado, que é a, a frutose maléfica. Né? Da fruta, eu desconheço um dado clínico prejudicial, só conheço dados clínicos benéficos, como você pode ver em outros vídeos aqui, um vídeo recente que eu postei sobre diabetes e dieta. Né? Aqui uma pesquisa muito legal mostrando que nutrientes protegem de toxinas que complicam a diabetes. A formação dos subprodutos da glicação avançada, os AIDS, é aumentada na diabetes, gerando complicações micro e macrovasculares. Ácido ascórbico, ou seja, vitamina C, é associado com menores riscos de diabetes. Na diabetes, a glicação não enzimática, a reação da glicose com proteína, que gera os subprodutos da glicação avançada, é acelerada e é importante nas complicações patogênicas da diabetes mellitus. Diferentes vitaminas e nutrientes foram descobertos serem potentes inibidores de reações de glicação e seus subsequentes subprodutos. Os nutrientes foram efetivos em concentrações fisiológicas e exibiram relação dose-resposta, ou seja, mesmo em concentrações naturais, eles são eficazes em proteger essa formação de toxinas, que são chamados subprodutos da glicação avançada, que exibem relação dose-resposta, que quanto maior a dose, melhor a resposta. Quanto mais consumo de vitamina C, melhor é a prevenção e a ação antioxidante dessa vitamina, por exemplo, entre outros fatores. Vitamina C, é B6, B3, entre outros, uma significante correlação da inibição dessa glicação e da formação desses subprodutos. Estes resultados mostram a importância da nutrição na diabetes e indicam um possível uso terapêutico destes nutrientes na prevenção de complicações diabéticas. O papel antiglicante da vitamina C é evidente e indica uma possível barata e relativamente não tóxica terapia vitamínica para a prevenção e tratamento das complicações diabéticas. É possível que o papel de inibição da vitamina A pode formar a base de futuras intervenções em diabéticos e não diabéticos. Ou seja... É muito importante vitaminas e minerais. E qual é a principal fonte? Frutas e vegetais cruz, porque retém seus nutrientes e vem com outros fitronutrientes, entre outros fatores que são benéficos, como é, os próprios fitronutrientes, entre essas vitaminas e minerais agem como anti-inflamatórios e por aí vai. Então, como a gente consome mais dessas vitaminas? Frutas e vegetais aqui mostrando um pouquinho do efeito né, dessa glicação avançada o açúcar se ligando à proteína se tornando proteínas glicadas e os metabólicos ou seja as toxinas chamadas subprodutos da glicação avançada que causam inúmeras respostas é, do sistema imune fatores inflamatórios prejudicam a regulação hormonal metabolismo da glicose dano ao dna né, e disfunção é, em proteínas é, alteração de genes e mexe com vias de, é, vias de sinalização celular ou seja ela desregula o corpo como um todo e como que a gente produz isso produz a aplicação avançada cozinhando principalmente alimentos proteicos e gordurosos são os que mais formam essas, essas toxinas mas também formamos em carboidratos né mas como a gente sabe que seres humanos foram feitos para uma dieta crua assim como umas 700 mil espécies no planeta para que cozinhar manga se ela já vem pronta direto da árvore? Né? Para que cozinhar alface, tomate, repolho se dá para comer cru? Aqui é uma pesquisa bem legal mostrando que restrição calórica reduz doenças como a diabetes. Ela reduz não só da diabetes, mas como câncer, doença cardiovascular e atrofia cerebral. Restrição calórica sem malnutrição atrasa o envelhecimento e estende o tempo de vida em diversas espécies. Até a sarcopenia, ou seja, perda de massa magra com o envelhecimento, é atenuada pela restrição calórica, ou seja, você está comendo menos e você perde menos massa magra, isso é um, um tanto contra-intuitivo, né? Mas é o que a pesquisa publicada na Science em 2009 mostra em primatas, óbvio, é em animais, né? modelos não humanos, mas ainda assim é bem relevante, isso também já tem sido mostrado em seres humanos, assim como é, primatas são os animais mais similares a nós na natureza. É, restrição calórica sem malnutrição atrasa o envelhecimento e estende o tempo de vida em diversas espécies. Melhorias em função metabólica, especificamente na sensibilidade à insulina. Homeostase da glicemia e melhorias na diabetes é prevenido e melhorado com restrição calórica em animais não diabéticos ou até mesmo com animais diabéticos. É. bom Os subprodutos da glicação avançada e os subprodutos da lipooxidação também avançada são compostos pró-oxidantes e pró-inflamatórios que recentemente foram ligados a prejuízo na sensibilidade insulínica ou seja o cozimento produz diferentes tipos de toxinas Os AIDS e os aléus como são chamados são duas dessas mais quatrocentos toxinas. esses compostos continuamente se formam no corpo por uma reação de açúcares redutores e aminoácidos livres e os aléus de lipídios contendo aminas os AIDS e aleus podem também serem originados exogenamente durante o cozimento e se incorporam aos componentes do corpo após a absorção intestinal. É agora aparente que os AIDS dietéticos, ou seja, essas toxinas são formadas de forma endógena, ou seja, dentro da gente, né? no caso do diabético ele tem mais formação do que uma pessoa normal, e também podem ser obtidos de forma exógena, externa, quando a gente cozinha nosso alimento e ingere ele. Os AIDS dietéticos são uma fonte significante de está corrente sanguínea ou seja as toxinas que a gente ingere pela dieta são correlacionadas aos nossos níveis delas no sangue é e também nos tecidos ou seja dentro do nosso organismo não só no sangue mas nos nossos tecidos manifestando propriedades patogênicas similares às suas contrapartes endógenas ou seja funciona a toxina vem de fora funciona de forma bem similar com aqui é formada dentro da gente quando a gente não tem um alto consumo de frutos e vegetais esses nutrientes que inibem a glicação como a gente viu na pesquisa prévia a restrição dos AIDS na dieta de ratos consideravelmente melhora a resistência insulínica em ratos obesos diabéticos ou seja só por restringir a essa ingestão de AIDS sem mudar nada nos ratos eles já melhoram a condição de diabetes deles fruta e vegetal protegem de diabetes por incrível que pareça Pesquisa publicada no British Medical Journal em 2014, ou seja, um jornal médico-científico de é, alto fator de impacto, como a gente chama. Esta é a mais larga revisão sistemática e meta-análise de ingestão de fruta e vegetal e o risco de diabetes tipo 2. Nós investigamos a relação de dose-resposta, ou seja, quantidade de consumo e a resposta benéfica, entre o consumo de fruta vegetal e fruta e vegetal combinados e o risco de diabetes tipo 2 maior ingestão de frutos e vegetais folhosos é associada com uma redução significante de DM tipo 2. B tipo 2. Então você para para pensar e fala, como que as pessoas estão associando o açúcar das frutas a diabetes, se e elas esquecem que os vegetais existem, né? porque a maior parte dos onívoros, sinceramente eu era um, e eu conheço praticamente todo mundo, até mesmo os veganos, vegetarianos, vegetarianos, é, a maior parte deles às vezes acha que a dieta é arroz, feijão, farinha... É, no caso nível de olivos, bife, ovo, e esquece: alface, tomate, brócolis, pimentão, repolho, couve, né? e é associado com redução de diabetes. Como que estão? Isso a nível epidemiológico, ou seja, isso é uma meta-análise, tá? ou seja, um estudo sobre inúmeros outros estudos, mostrando que todos esses estudos mostram uma consistente correlação de consumo de fruta e proteção de diabetes. Então, da onde que fruta causa diabetes? Bom, eu não sei de onde tiraram isso. Provavelmente ficaram com preconceito achando que o a problema da diabetes é o açúcar. E a fruta tem açúcar, então, né? Mas até uma batata tem açúcar. É um açúcar complexo que você não sente o gosto, mas tem açúcar. É, entre outros fatores que a gente sabe que já causa diabetes, sem ser açúcar, né? Por exemplo, alimentos ricos em gordura né, prejudicam a sensibilidade insulínica. Pode não ter açúcar, mas prejudica o metabolismo do açúcar.